Jogar tudo fora? Jogar tudo fora? Segura e lá fora. Derruba a porta. Eu sei, agora vamos ver se está sendo levado por mais que eu não jogar no forno dele. Tô jogando fora. Jogar fora. Talvez joga vou fazer. Fica por aí. Viva ligado a coisa aí. O medo, ah? o medo ligado, de ser derrubado é, rapidamente passa de descobre já, que não já. vale a pena jogar aqueles quilos de cocaína fora porque talvez ele o Estado não seja tá tão. Não tá conseguindo não, nós estamos arrastando, não está seguindo não. Vai embora, embora, vai embora. Vai, tem julgado sola ou não? É o tocão ou não? Cuidado, mas vai embora, não vai derrubar, ele deruba. Ele não deruba. Ele não derruba. Eu queria que cada um de nós aqui pensássemos o seguinte. Esse avião foi abatido Alô? e o filho dele morreu. E o irmão dele morreu, e essa droga caiu em algum lugar. E é isso que esse silêncio representa e que tem que fazer a gente pensar. Infelizmente, ele não foi. Infelizmente, para mim, da área operacional, ele não foi. O silêncio é só um problema no rádio, ele não foi derrubado. Ok? Oi! Tudo bom? Oi! Tudo bom? Oi! Tá fazendo beleza? Ah, mas gente tá chorando aqui, ó. Ele foi embora? Nada, tio. Mas não... não jogou fora não, né? Tô tirando foto. Ah, deixa eu tirar foto. Ele só tira foto. Vamos ver. Ele só tira foto. Tô ligado, quer coisa você que me liga aí. Hã? Que coisa que me liga, eu tô ligado. Quem que falou que tá tirando foto? Eu sei. Mas não vai jogar fora não.